No restaurante, o empregado aproxima-se muito de uma rapariga sentada numa mesa para lhe dar a carta. A rapariga está triste. pede é algo e suspira. O empregado revira os olhos e grita algo ao cozinheiro. O cozinheiro deixa a vassoura, serve a sopa e atira pelo ar ao empregado que entra nesse momento na cozinha. O cozinheiro continua a rir, mas interrompe para dar a volta a uma omeleta, tirando-a por cima das costas e apanhando-a por trás. O empregado de mesa volta à sala, serve a sopa e uma senhora na mesma mesa pede-lhe outra coisa. O empregado grita ao cozinheiro, uma sopa de carne, quente. O cozinheiro deixa a vassoura, serve a sopa num prato, mete o dedo, prova e entira a sopa pelo ar ao empregado de mesa. O cozinheiro dá a volta à muleta, tirando por baixo da perna. O empregado entrega a sopa e aproxima-se da terceira rapariga sentada à mesa. Olha para as costas, sopra, sai pó, decide limpar-lhe as costas com o seu pano. A rapariga protesta, ele continua. O homem que acompanha as três senhoras na mesa levanta-se. A rapariga pede qualquer coisa ao empregado e o empregado grita ao cozinheiro